Pessoal, eu sou o Cristiano, sou técnica eletrônica, trabalho consertando aparelhos celulares, ministro cursos presenciais e online. O motivo desse vídeo é para tirar algumas dúvidas para todos que vieram até aqui com interesse em comprar um dos nossos cursos. O curso online é um curso que facilmente atinge um grande público. Pessoas que não têm condições de viajar ou fazer um curso mais caro. Então, o curso online é para essa pessoa que também tem o direito de aprender de uma forma mais tranquila, no conforto do seu lar. Porém, surgem algumas dúvidas. Cristiano, esse curso é só para iniciante? Cristiano, esse curso é só para avançado? Então, eu vou explicar como funciona o nosso curso. O nosso curso ele vai do básico ao avançado desde trocar uma simples tela quebrada tá, a fazer um reparo em uma placa do iPhone claro, todo nível é um aprendizado diferente, o aconselhável é que você veja os módulos um a um, se você é iniciante, você veja de um a um e vai crescendo no decorrer do estudo se você é iniciante vai ganhar dinheiro, claro, só que você vai começar com os mais simples trocando telas frontais que ativando baterias, trocando conectores de carga, botões, leituras de chips. E com esse serviço você já consegue ter uma renda muito superior com uma renda que você vai conseguir trabalhando de carteira assinada, que hoje é um salário mínimo ou um pouco mais. Lembrando que nós ganhamos em média por serviço R$100 de mão de obra. Claro, tem aparelhos mais baratos? Tem. A mão de obra vai ficar em torno de R$50, R$70,00. 40, mas a maioria dos aparelhos tem um certo valor, né? são caros. Então, realmente dá para ter uma mão de obra considerável. Por que temos um valor de mão de obra, como algumas pessoas falam, tão caro? Não é caro. É porque temos que fazer serviços com garantia. Se tem garantia, então temos que ter o um valor compatível com a garantia que possa ser. É, que podemos cobrir futuramente, caso dê algum problema. né? Na vida tudo tem que ter uma garantia. Então temos que ter realmente valores que nos compense futuramente, caso essa garantia aconteça. Então vamos lá. Esse aqui esse é um iPhone que está com problema de placa. Está com a tela um pouco manchada. Isso aqui não é um serviço bem avançado, né? Com tela manchada, não está funcionando a câmera. É um iPhone 6 Plus, é um aparelho que eu cobrei em torno de 500 reais de mão de obra. Olha a diferença. De 100 para 500. Por quê? Porque aqui eu tive que estudar muito mais. E é um serviço com um aparelho muito mais caro. Vai me consumir muito mais tempo. Então você pode observar que eu já tenho alguns equipamentos. Mas nem sempre eu comecei assim, tá? Eu comecei também tá, igual você que está começando. Ou igual você que é técnico e está melhorando sua bancada. A gente vai devagar fazendo reparos, ganhando dinheiro, e boa parte do dinheiro a gente vai investindo na nossa loja, em materiais, em qualidade de trabalho, para você ter uma qualidade melhor, e em estudo também, assim como você está buscando o nosso conteúdo, eu também faço também, alguns cursos, eu também me qualifico. Eu estudei, me formei em técnica eletrônica, fiz também alguns cursos online voltados para o celular, alguns cursos internacionais, tenho um curso marcado para fazer também, por quê? na nossa área lembre sempre disso o conhecimento é a parte mais barata da, da nossa profissão é a parte mais barata e sem o conhecimento não adianta ter equipamento caros não adianta ter uma bancada bonita sem o conhecimento nada vai ser realizado então convida você a conhecer o nosso conteúdo vai ficar tudo aqui na descrição aqui do da nossa plataforma dizendo todos os procedimentos que serão realizados, o curso tem uma validade de dois anos, eu sempre vou atualizando, desde que pareça um conteúdo relevante, tanto para iniciantes ou para, para quem tem experiência, eu vou adicionando. E no decorrer do, do nosso curso você vai ver que então, elas vão ficando muito mais fáceis, se você tiver uma doutrina para estudar, vai ficar muito mais fácil. Então, conto com você, estamos de braços abertos no nosso curso, também vai ter um é, links para baixar arquivos, vai ter também grupos de WhatsApp, grupos privados no Facebook. Vamos tentar fazer o máximo para lhe dar é, um pós-curso. Claro, somente eu para responder tantas pessoas é impossível, mas sabemos que ninguém sozinho faz tudo. Então, por isso, contamos com os colaboradores, ex-alunos, pessoas que também passaram pelo, pelo início, né? E elas estão dispostas a estar ajudando ali no grupo qualquer dúvida que surgir, elas vão estar ajudando. Mas eu sempre aconselho tanto no curso presencial como no, quanto no online que nós devemos nos esforçar nas pesquisas e buscar soluções. Não dependemos somente de pessoas descobrir. E se temos que saber caminhar para ter um bom sucesso. Isso é uma filosofia que eu passo uma ideologia que eu tenho que temos que nos esforçar ao máximo para conseguir o sucesso. O sucesso não é difícil, só temos que seguir no caminho certo, seguir com, é, com seriedade. Assim é possível conseguir qualquer coisa. Se eu conseguir, né, você também consegue. Muito obrigado e conto com você.